Gente, desde 2012 que eu abri uma conta no YouTube e fazem oito anos desde que esse momento aqui foi idealizado para até então ser materializado. E elas disseram que eu não posso bater muitas mãos assim, mas está tudo certo, porque esse é o primeiro vídeo. E eu queria convidar vocês para mergulharem nesse universo do conhecimento, do autoconhecimento para que você melhore a sua comunicação. Eu cheguei à conclusão depois de graduação, pós-graduação diversos cursos, de que a comunicação com excelência, ela é fruto de um autoconhecimento. Então, se eu não me comunico comigo, dificilmente eu vou me comunicar de maneira clara com as outras pessoas. E esse é o meu convite para que você mergulhe nesse canal junto comigo, aprofunde as suas habilidades e troque figurinhas e experiências. Afinal de contas, a gente cresce nas relações e eu quero te conhecer por aqui, tá bom? Vamos começar então do começo? Se concentre no seu aprendizado. A primeira coisa que eu quero te perguntar é se você quer ou se você entende que é uma necessidade. Isso vai fazer toda a diferença na nossa jornada. Muitas pessoas querem se tornar grandes oradores, querem falar, querem ter uma dicção clara, mas poucos querem se autoconhecer no processo, querem construir uma imagem, mas que por fim, no fundo, a essência dele ou dela não está ali. E isso você não vai encontrar nesse canal. Eu já fiz fonoaudiologia, já fiz diversos cursos de oratória, e eu posso te dizer que se eu não souber quem eu sou, é muito fácil entrar numa caixa, me montar e trazer algo que não é eu. Então, assim, nosso objetivo não é esse. Se você souber que é uma necessidade, continue assistindo esse vídeo. Se você é, tem vontade né, de falar melhor, então você espera um outro momento e volta aqui para esse universo, porque é para quem está disponível a se autoconhecer. Essa é uma palavra que você vai ouvir muito aqui, porque eu acredito que pessoas que realmente têm sucesso, desenvolvimento pessoal, é o resultado para alcançar o sucesso externo. Se você não estiver na bagagem do processo, você pode até ganhar muito dinheiro, porque eu não estou falando aqui só de recursos financeiros, não. Mas você não vai ter a autorealização de você perceber que aquilo que você fala realmente é você. Chegou um momento na minha vida que eu olhava alguns vídeos, olhava algumas coisas assim, isso aqui não sou eu. Eu preciso me apresentar para o mundo como eu sou e vai ficar quem gosta. E quem não gosta vai trazer sugestões construtivas, porque é assim que eu recebo as críticas e vida que segue a gente vai continuar por aqui. E sobre sucesso é algo muito importante da gente conversar, porque a gente tende a dizer assim, eu só vou ouvir essa pessoa se ela teve sucesso na vida, se ela tem uma casa em um lugar rico, se ela tem um carro importado, se ela tem, se ela tem, se ela tem, se ela tem, se ela tem. Eu costumo ouvir pessoas nas quais eu sempre é verdade. Quanto elas ganham, onde elas moram, pouco me importa. Mas se o que elas falarem fizer sentido para mim, eu procuro aplicar na minha vida. Então, se você é essa pessoa também, ótimo. A gente já tem aqui ó, a rolo -match. Não para outras coisas, -match de conhecimento, tá? Porque a pessoa que já... coisa <risos> Já rolomate um match aqui com a gente. Pode cortar aí, eu fica muito... Tô flertando. Eu realmente acredito... Que cada pessoa que passa pela nossa vida, seja ela de grande influência ou de menor influência, e quando eu falo menor, eu não estou aqui colocando o poder qualitativo não, tá? Só estou mensurando no sentido assim, uma pessoa que já falou para grandes públicos, a uma outra pessoa que falou na sala de aula para 20 pessoas, ou num grupo, numa mesa de conversa, não é a quantidade que determina de fato se o que a pessoa disse faz sentido para você. Você já reparou que tem coisas que a gente ouve mais do mesmo, mas naquele dia a gente ouviu de uma forma diferente e que faz sentido para a gente? Esse é o momento que a gente brinca, que é o momento eureka, É o momento que você está disponível para se despertar em relação àquele conhecimento. Então a comunicação ela é mais ou menos assim, caramba, eu percebi que eu posso ser melhor, vixe, deu branco, eu quero me apresentar melhor, caramba, eu falo, falo, falo, mas o meu parceiro ou meu filho ou alguém da minha família não entende o que, é que eu estou falando. São momentos como esse, e geralmente da crise, muito mais do que da celebração, que a gente percebe que a comunicação ela é uma necessidade básica. Se você entender que ela realmente é uma necessidade, continue por aqui, porque a gente tem muita coisa para conversar. Por fim, para a gente começar com os dois pés e o corpo inteiro e a alma presente, é importante você não ignorar o seu passado. É lá que a gente vai encontrar muitos elementos que determinam a forma como você se comunica hoje. Tem gente que quer ir lá, cuidar daqui para frente, agora eu tenho como pagar isso aqui, quero fazer, me torne melhor. Sim, e o que você foi durante tantos anos? Vou fazer um exemplo com peso, né? Ah, eu quero perder 20 quilos... Né? Em dois meses, aí eu pergunto, certo, você ganhou 20 quilos em dois meses? Aí a pessoa me fala assim, ai, é, não, eu disse assim, então como é que você quer mudar um hábito que você levou tanto tempo sendo assim, em menor tempo, né? Chega a ser um desrespeito com o seu próprio processo. Então, uma das chaves para nosso diálogo ser saudável, sustentável e duradouro é que você respeite o seu processo e não ignore a sua história, ela é sua. Você não tem como mudar o seu passado. Honre a ele, se liberte daquilo que porventura te faz infeliz, saia da posição de vítima, que com certeza a sua vida vai andar anos luz. Então é nesse momento que quando você passa do passado, entende que a sua origem não é o seu destino. Não importa onde você nasceu que você faz, qual curso que você vai fazer, ou se você já está fazendo, se você está mudando de área profissional, porque para mim carreira é a vida inteira, por isso que eu não falei mudando de carreira, que eu acho que a gente tem uma carreira só na nossa vida inteira, mas isso fica para um outro vídeo mais à frente, que já está programado, para a gente pensar sobre isso, mas a sua história, ela vai estar presente, e se você estiver preparado, preparada, para olhar para ela e dizer assim, essa é a minha realidade, tá, ok, mas qual é o sentido, qual é o significado que eu dou a essa história? Isso vai fazer toda a diferença. E se você se identificou, se fez sentido para você, eu gostaria de te convidar a chamar, olha até os pássaros, minha gente, falaram nesse vídeo hoje, eles estão de acordo, muito obrigada pela sua participação, eles estão de acordo, a natureza está presente, me dizendo que eu estou no caminho certo, a qual eu sou muito grata, estou muito feliz por estar colocando esse canal hoje no ar, chama os amigos para se inscreverem nesse canal, ativa as notificações, nem sei ainda onde é que é, mas eu vou aprender a falar as mãos em todos os lugares certinhos, para poder dizer, curta, comente, compartilha A pessoa nova por aqui E eu conto com você nessa jornada Porque com autoconhecimento eu acredito que a gente pode ser Muito mais feliz E expressar para o mundo Aquilo que a gente vem descobrindo Dentro do nosso mundo interior Eu reconheço o seu universo Espero que você reconheça o meu universo E a gente possa conviver em harmonia Assim como os corpos celestes já denunciam Sem atrito E cada um tendo um ponto de vista e somando na vida do outro, Tá bom? Um cheiro e até semana que vem